em epigenética, para quem não conhece, que é uma coisa que eu trato tanto no meu livro De um Salto Quântico na Sua Vida, como no meu último livro, O Poder da Autocura, né? então a epigenética é a lei da genética, ou seja, é a descoberta que os genes, que são máquinas de produzir proteína, e o que é, que é uma proteína? É uma sequência de aminoácidos, né é uma sequência de aminoácidos, só que a informação para produzir a proteína, que é exatamente a base do nosso corpo, é a proteína, o, o, o fio de cabelo da minha barba, é, é, os meus olhos, os meus ossos, a minha pele, né? Então, tudo é feito de proteína. Nós, somos, nós passamos o dia produzindo proteínas. São, são mais de 120 mil tipos de proteínas que nós fabricamos em 23.600 genes, aproximadamente, que tem o nosso corpo. Então, antes acreditava-se que naquela síndrome de Gabriela, ou seja, pau que nasce torto morre torto, né? Eu, assim de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Então, é aquela, é aquela ideia de que você já nasceu com um programa, né? Você já nasceu com um programa. Né? Então, você diz, a pessoa pergunta: não, mas você, por que você é, você é diabético? A pessoa diz: não, isso aqui é, é, é genético, porque meu pai é diabético, minha mãe é diabética, meu tio. Então, assim existia essa crença e tem pessoas ainda hoje é, que acreditam nisso, gente. Então, isso também não func... isso não é a verdade. né é Um número muito pequeno de doenças, de 2% a 5%, tem origem, de fato, genética, né? mas a maioria, de 98% a 95% das doenças, são ligadas a estilo de vida. Então, o seu estilo de vida é um estilo de uma pessoa ignorante, como eu já fui completamente ignorante, é por isso que passei uma boa parte da minha vida doente, né, tomando medicamentos químicos. Né? E hoje eu tenho mais de 30 anos que eu consegui sair da, da dependência química dos medicamentos. E eu tenho certeza que isso que eu aprendi a fazer, isso que eu me disciplinei a fazer né, e, co e coloquei como prioridade na sua vida, qualquer, qualquer pessoa pode fazer. Não é uma coisa do outro mundo.